Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês Sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no Viva Voz Nós estamos aqui para saber e aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia Com o nosso quadro, né? Questões Bíblicas E estamos com o pastor Gilberto e o professor Joás, sejam bem-vindos E como estão as perguntas hoje? Pastor, hoje, tá, hoje, tá já. Puxado, hoje <risos> algumas, vamos falar assim, polêmicas, mas vamos lá. Vamos embora <risos> lá, Joás. Vamos na primeira pergunta, pessoal. <coughs> Pastor, professor, defina a palavra perdão e depois a aplicação na velha aliança e na nova aliança. Pois é, vamos começar com a quente pelando, né? Vamos, vamos lá, então. Etimologicamente, a palavra perdão, ela vem do latim, né, perdonare, que significa ação de perdoar, de pedir desculpa, de reparar um erro, de remissão, né? em relação a algo que alguém fez de errado com uma, uma pessoa. Então, perdão, a palavra perdão, etimologicamente, da nossa língua, vamos falar assim, do português que conhecemos hoje, ela vem do latim, perdonare. Claro que do grego e do hebraico tem uma definição próxima a essa, né, professor? Para a gente definir isso aí na, na antiga aliança e na nova aliança O ato de perdoar é de quem para quem Primeiro, eu recebo perdão de Deus E eu também preciso perdoar o meu próximo Então a relaciona, o relacionamento precisa ser na horizontal e na vertical uhum. Precisa ser Então quando a gente fala na velha aliança, na antiga aliança, no antigo testamento A gente precisa entender que como funcionava esse perdão? Como Deus trabalhava esse perdão? Será que tem diferença do Antigo para o Novo Testamento? Diferença nenhuma. A ação de Deus em relação ao perdão, ela foi ganhando foco até chegar e desaguar em Cristo. Mas a ação de Deus em perdoar não mudou nada. Não mudou. Bom, sobre definição, né, tem, eu tenho tem uma palavra no grego aqui, Mateus 18, 21, é que ela tem uma junção de outras duas né a palavra é afesou né ela ela é uma junção de apô que é tirar né aquela mesma palavra lá apocalipse né tirar o véu né? uhum. então apô seria tirar e e m que é enviar então é né? como como se tirasse algo e enviasse para longe né então o sentido lá pelo menos em mateus 18 21 Está é, tá lá em João 14, 18 também, são duas ocorrências dessa mesma palavra. É um bom, uma boa palavra so, é, para perdão na Escritura, né, que traz esse sentido de algo que eu carrego comigo, que eu devo tirar de mim e enviar para longe de mim. É deixar ir. Então é deixar isso embora. Né? O perdão, é, o primeiro beneficiado com ele sou eu. Né? Porque eu me livro de uma carga que eu não deveria... Tá, não deveria estar carregando né? é muito fácil caro o professor está falando por exemplo alguém alguém que é ofendido vamos vamos, vamos analisar uma casa numa uma causa né alguém que ofende e alguém que é ofendido esse alguém que é ofendido se a gente for analisar o, o ofensor dificilmente vai pedir perdão uhum. o ofendido conhecendo a palavra de deus ele vai e pede perdão biblicamente é isso, principalmente no Novo Testamento. Ele pede perdão. Quando ele pede perdão, o ofendido, o ofensor, fala assim: caramba, mas quem deveria pedir o perdão sou eu. Pronto, eles vão ficar livres daqui e dali. acontece muito. A regra geral deveria ser o contrário. Sim. Deveria ser o contrário. Mas em algumas situações, se a parte ofensora, ofendida, não pediu perdão, dificilmente há o perdão nisso aí. Então, assim, é exatamente para quebrar isso aí, tirar isso fora. A pergunta traz aí uma, uma pergunta sobre a antiga e a nova Aliás, massa, é. né? seria o que? Como se aplica na antiga e na nova? É, na aplicação nova? na antiga e na nova. Mas mesmo assim, se eu, é o que Deus faz conosco. Quando Ele nos perdoa, Ele deixa aí, isso como se nunca tivesse acontecido. Acabou. É? O Antigo Testamento tem uma frase muito interessante, que Deus lança o pecado fora. fora. no mar do esquecimento, Logo né? que for, Não vai lembrar disso mais. No, no nosso caso ser humano, se eu falar que eu perdoei e esqueci, é uma aberração. Sim. Perdão não é amnésia. O que, que é o perdão? Eu conseguir viver sem que aquilo ali me machuque. Isso é perdão. Eu libero o perdão, eu consigo viver com aquela pessoa, com o ofensor, seja lá quem for, de uma forma que aquilo não vai me machucar. Isso é perdão. Se eu ficar remoendo, ficar lembrando, você tem perdão nisso, né professor? É. É difícil falar sobre isso, por isso a gente falou que é um assunto muito complexo. Demoraria muito tempo para explicar isso. O perdão é, é um tipo de liberação, né? Exato. Liberação, não é um tipo de esquecimento. É. Você, você libera, mas não esquece. Né? Então, Exato. É, é, tem a ver com isso, né? E é daquelas coisas que é muito mais fácil falar do que fazer, é, né? A prática ah, do perdão é um pouco mais complexa do que a teoria, né? A teoria. É. Como quase tudo, né? Por isso que as pessoas, tanto os cristãos, como todo mundo, tem, tem dificuldade, né, pessoal? Tem, tem. tem. É, na, na Antiga Aliança, nós temos textos como é, o de 2,6, né, é, Jó 33:28 28, é, que dá a entender que existe uma quantidade máxima de perdão diária, né, pelo menos. É, e os judeus, eles tinham esse entendimento, pelo menos na época de Jesus, você vê... A, a pergunta né, de Pedro, né, até sete vezes que eu devo perdoar, né, é, Pedro estava sendo muito generoso, porque você lê esses textos como a nós 2.6, né, dá a entender que a quantidade máxima diária é de três vezes. Eu devo perdoar três vezes por dia, está bom, está de bom tamanho, porque é, mais do que isso seria ser mais justo que Deus. Né, ele, há esse entendimento de que Deus perdoa três vezes no dia. Né, se eu perdoar mais que isso, eu estou querendo ser mais justo. Mas o texto não está dizendo isso. Né? Era só um entendimento equivocado que eles tinham do texto. É, como muitos que nós temos hoje, né, muitos entendimentos equivocados que nós temos no texto. E Jesus esclareceu. Pedro parecia estar tá sendo mais, é, assim, mais justo, parecia estar tá sendo mais ousado, até sete vezes, quer dizer, três Põe mais três ainda e excede mais um, né? Põe mais um por conta, né? sete vezes. É, Jesus falou, não, sete vezes não, até setenta vezes sete. Ampliou né? bem. Ampliou bem. <risos> na altura lá do quarenta, do o cara já não está contando mais, né? Então, é, Jesus estava usando é. mesmo uma figura de linguagem para dizer, dizer que eu devo perdoar sempre. Uhum. Né? Há uma conexão... É, é abrangente, né? é verdade. Há uma conexão... Vamos falar assim, muito ilusória, irreal, dessa questão perdão. Porque tem gente que pensa assim, nós estamos vivendo um período da graça, né? o tempo da graça. Aí ah, eu posso ir ali pecar e Deus vai me perdoar. Isso é um pensamento muito errado com relação a receber esse perdão. A gente consegue ver o exterior, mas Deus viu o que está dentro. E tem gente que peca involuntariamente, pode acontecer. Tem outros que pecam intencionalmente, sabem que está fazendo algo que está errado. Então isso é muito complicado, essa questão de perdoar e de se perdoar, de liberar esse perdão. Mas nós respondemos a pergunta aí, o que é o perdão, a aplicação dela na lei, no tempo da graça, né? Eu acho que dá para a gente, dá para levar um pouco mais, né, professor? É, é, tem muita coisa para ser dita sobre perdão, né? Se a gente for falar só de perdão, a gente precisa de mais uns três programas aí. É, é um complexo. <risos> Mas é, a gente, eu, por mim já pode partir para tá outro. Está tranquilo. Está tranquilo. E vamos lá na segundo, Talvez essa é um pouquinho né? polêmica. Qual a opinião de Jesus sobre as mulheres? Vamos lá, professor. <risos> <risos> Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente vê o papel das mulheres assim, o destaque do, do papel das mulheres, uma ênfase muito grande no ministério de Jesus. Por exemplo, foram elas que acompanharam Jesus Enquanto alguns de seus discípulos se dispersaram ali no momento da crucificação, do sepultamento e até mesmo da ressurreição. Quando a gente observa o evangelho de João, que é diferente dos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê a ênfase que João dá às mulheres no ministério de Jesus. Foram elas que antes do amanhecer foram lá para embalsamar o corpo de Jesus, para levar especiarias, para embalsamar, para levar especiarias. E Jesus dá uma ênfase ao ministério dessas mulheres. Há algum preconceito em relação a isso, por uma questão assim, como é que eu vou te falar, uma questão machista. Mas Jesus valorizava o papel da mulher no ministério deles. Tanto é que a família mais próxima que a gente vê na Bíblia, Maria e Marta, eram uhum. amigas de Jesus. Né? E tantas outras que Jesus, assim, desfrutava da amizade. Né? Eram até discípulos, né? Sim, estavam próximas de Jesus, bem ligadas ao ministério dele. Então, a, a, Jesus dava uma ênfase ao ministério feminino, porque ele sabia dessa, da envergadura, da, vamos falar assim, da posição da mulher na pregação e na disseminação do Evangelho. Sem sombra de dúvida isso aí é fato. É, Jesus é, era cercado assim muito proximamente de mulheres. Né? Tinha mulheres hum. que financiava o ministério dele de, de pregação itinerante. Uhum. Né? Você vê mulher de procurador romano, né? você vê mulher que foi curada por ele, que foi é, liberta né, de espíritos demoníacos. Então você vê todas essas mulheres aí, as Marias, Joana é, e, e outras mulheres que serviam a ele até com seus, com seus próprios bens. É, então, você... É, não, nós não temos é, assim, uma frase que defina o pensamento de Jesus sobre mulheres, por exemplo. Sim. Mas a gente sabe que Jesus ele, ele quebrou paradigmas do seu tempo com relação às mulheres, por exemplo. Né? É, começa do nascimento. Né? É, você vê a genealogia que Mateus traz, o nome de mulheres em genealogia já é incomum na Escritura. Nós temos né? cinco, né? É, na, numa, numa sociedade patriarcal, né? ter nome de mulher na genealogia é algo fenomenal. Impensável, quase é, é que uma coisa impensável. Jesus né? nasce, tem lá quatro mulheres. Quatro ou cinco? Uhum. É, agora você me pegou. É, é, eu me lembro de pelo menos quatro. É, você, tem, você tem ali mere, uma meretrix, né? uma você tem uma moabita, então é, é, você tem... É, mulheres até que, é, diante da sociedade, né, não só daquela época, mas até diante da sociedade hoje, não seriam tão assim, bem vistas, a conta, né, tão soro, honradas é de assim, ser colocadas assim. numa genealogia. Né? Então Jesus já começou honrando a mulher por aí, no nascimento. Né? Nasceu de uma mulher honrada, né, de uma virgem. Então... É, é, Jesus ele quebrou muitos paradigmas. Você vê em João 4, ele quebrando assim, vários paradigmas com uma conversa só. Né? Uma mulher que estava no horário é, fora do horário porque ela já temia o julgamento dos outros, buscando água. Né? Jesus desvia sua rota, vai para aquele poço e puxa a conversa com ela. E é uma samaritana. <risos> Olha o e ele desvia de justamente que, para encontrar né? com ela, né? Tanto de coisa que ele quebrou só por causa de, de, de uma de uma assim, regras da, da época. Né? Ela se espantou, né? o Senhor sendo mestre, falando comigo. Você sabe que eu sou samaritana? Né? É, como assim? Você não devia estar falando comigo, né? É, mas é, Jesus bateu um, um papo com ela ali, uma conversa que é, foi, foi assim dá para a gente uma dica do que, que ele pensa sobre as mulheres. Você vê em João 8, Jesus tirando pedras das mãos das pessoas que estavam prontas a pedrejar uma mulher. Sim. Uma mulher adúltera, segundo uhum. os evangelistas. Né? A gente não vê o homem adúltero como... É, é, é, se, é, se é a lei mosaica, a lei mandava pedrejar os dois. Né? Por que, que só tem uma? Por que Por que só tem uma mulher? porque a sociedade da época era machista mesmo, não tem outra... Né? Mas Jesus... Peraí, vocês vão, vocês vão jogar pedra nela? Então faz o seguinte, quem não tiver pecado, começa. Né? Eles estavam na época da celebração do perdão. Né? A nossa primeira pergunta foi sobre perdão. Né? Eles acabaram de passar por uma semana de purificação, relembrando os pecados, né? é, lembrando da bondade de Deus que que purifica, que perdoa os pecados. Aí Jesus fala, você não tem pecado, já que você passou a semana aí se purificando. Né? É, o que pura aí, né, não tem mais pecado, só tem perdão agora, não tem mais pecado, então joga pedra. Aí começou a escrever na, na areia. Tem muita coisa aí nesse texto, né por que, que ele está escrevendo em areia? Né? Tem muita coisa aí que não dá para a gente né, pegar assim, mas é, é, nós estamos falando de mulheres, olha só, ele livrou uma mulher, da morte, da condenação, né? e, e assim, eles tinham um argumento legal para fazer aquilo. Ele não desmontou o argumento, mas desmontou a, a, a, a motivação deles para fazer. Eles queriam é? pegar Jesus também, é. né? Agora, o que, é que você vai fazer agora? Então que Jesus pensa das mulheres, eu acho que ele é o mesmo que ele pensa dos homens. E é uma coisa interessante quando a gente fala do ministério de Jesus, é o ministério dos apóstolos, dos discípulos que seguiram o ensinamento de Jesus. Quando a gente olha para Pedro, João, Tiago, os três principais de Jerusalém, e posteriormente o, o, o apóstolo dos gentios, Paulo, a gente vê a importância das mulheres no ministério desses homens. Então, se esses homens aprenderam de Jesus, que valorizaram as mulheres, com certeza o ministério é um ministério frutífero. A Jesus sempre acreditou no trabalho das mulheres, nesse trabalho, nessa vamos falar assim, na propagação do Evangelho. Então tinha um ministério, tinha uma, um destaque no, no ministério de Jesus e dos discípulos. E tem hoje na igreja também. Tá? Amém. E era recíproco, né? Você vê é, o tratamento que essas mulheres deram a ele até o Exatamente. tempo todo do seu ministério e até a sua morte, elas, elas foram até o túmulo, viram tirando ele da cruz, colocando ele lá. Elas seguiram né, os soldados, seguiram José de Arimatéia viram onde colocou, é, esperaram passar o Shabat, né, foram lá, não, ele não teve um sepultamento apropriado. Né, foram lá, compraram as ervas, os óleos né, aromáticos, não, não vão dar o sepultamento que ele merece. Chegaram lá, foram as primeiras a verem o ressurreto, foi uma mulher que viu o Messias ressuscitado primeiro. Né, então, é, lá na ascensão dele, lá, quando a gente vê o texto de Atos, a gente vê as mulheres lá, são citadas pelo nome. Então, é, é, para Jesus, as mulheres têm uma importância né, muito grande no seu ministério. Né? E, assim, é, isso é importante de ser dito. Mas também é importante dizer que, do mesmo jeito que ele não era machista, também não era feminista. Sim. Jesus veio, veio trazer o, o seu evangelho, que é universal. né o Evangelho dialoga com todas as classes, com todos os gêneros. O Evangelho é universal. E, e, e tem o poder de salvar a todos. Então, e para Jesus todos são importantes. Porque Deus Essa amou o é mundo, né? Foi o é. mundo. Essa é a mensagem. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com as outras questões. Até daqui a pouco.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 de volta, vamos continuar com o nosso quadro Pastor Gilberto, professor Joás Nossa terceira pergunta de hoje Defina a palavra confissão e aplicação na velha e na nova aliança Outra Confessar. coisa complexa, né professor? Bom, já que nós estamos falando já no início do Novo Testamento, no, no, no Novo Isso vem do grego homologé, que significa Assentir, concordar, admitir e é claro que é outra questão também que a gente fala de quem para quem. Quem confessa com quem? Ou quem expõe quem? E quem faz recebe o quê? Então confessar, eu me deleitar. Tem um versículo da palavra de Deus, 1 João 1,9. Eu gosto desse texto que fala assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele, ele quem é Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, então se eu se eu admitir, tá? Se eu concordar com ele. Porque quando eu me aproximo de Jesus, né, professor, o ato de confessar é que eu me aproximar de alguém superior. É claro que quando eu me aproximo de Jesus, eu vou ver as minhas falhas. É como se fosse um espelho. É igual quando eu pego a Bíblia para ler. Eu não vou ver a falha de alguém ou apontar a falha de alguém, eu vou ver as minhas falhas. A Bíblia tem essa funcionalidade, eu vejo os meus pecados, eu vejo as minhas falhas. Então quando eu confesso, quando eu admito, eu concordo que ele é justo e que eu sou pecador. Aí eu recebo o perdão. Então, etimologicamente a palavra confessar tem essa conotação, do grego e do hebraico, professor. <risos> É, é o mesmo sentido, Olha que legal. Que, assim, trazendo para mais perto de nós, né, o latim, né, que é confitere, né, uhum. é, é, seria o mesmo sentido que o senhor falou, de admitir, admitir junto. Uhum. Né, com, que é junto, e fitere, que é admitir. Né, então, é admitir junto. Então, você admite junto com a outra entidade que não você mesmo, né? Alguma, alguma culpa, alguma transgressão, né? uhum. Ou, no nosso caso, algum pecado. Né? Uhum. Então, é, é, um pecador diante de Deus confessando o seu pecado, né? ele está admitindo culpa diante, diante de um juiz que vê todas as coisas, né? que sonda até os pensamentos. Né? Então, não dá para colocar uma máscara e ir diante dele né? tentar, tentar mascarar. É aquilo, é, é falar a mesma coisa que o outro está falando. Isso. É, porque é, é, é o sentido de, de admitir junto. Admitir junto. Né? É, não adianta falar uma outra coisa do que é a realidade. Né? É, eu tenho que dizer a mesma coisa que está patente diante dos olhos dele. No caso, trazendo essa, essa analogia de um pecador diante de Deus confessando sua culpa. Né? É, falar a mesma coisa, nesse caso, seria, seria exatamente isso. Ele vê tudo como realmente é. Então, eu quando eu estou confessando, eu devo ser, é, é, eu devo ser o mais honesto possível. Né? É, eu devo, antes de fazê-lo, fazer uma, uma autoanálise, né? fazer é, olhar para o cara do espelho e, e talvez confessar para o cara do espelho. Né? É, então, é, isso tudo é um exercício muito muito rico né, de, de aprendizado, rico. É, porque sendo Deus um Deus santo e um Deus justo, eu estou em sérios apuros se eu, é, se eu não levar em conta a justiça dEle e a santidade dEle. Né? Então eu devo confessar para alcançar a misericórdia, está escrito isso. Né? Verdade. Quando a gente olha para a aplicação desse texto, dessa palavra confissão, na antiga aliança e na nova... É muito importante quando a gente destaca isso. É, o a gente está falando isso há um bom tempo, um bom tempo. A gente vem discutindo sobre isso, pelo menos aí quase um mês que a gente está falando sobre isso. E o povo de Israel ele tem dois calendários. Tem o calendário civil e o calendário religioso. Sim. O calendário civil é datado cerca de 2.448 anos antes da lei. O calendário civil ele inicia com a criação uhum. do homem. Uhum. E o calendário religioso, ele começa ali na instituição da Páscoa, Êxodo 12. Então, no calendário religioso, aparecem as principais festas de Israel, que por coincidência, é como se fosse um eixo. Ele, alguns meses, ali assimila com o calendário civil. Isso é uma coisa, é, vamos falar assim, um estudo profundo também. Mas dentro desses calendários religiosos, haviam festas ali que as pessoas tinham que apresentar e confessar os pecados. Como é que funcionava? Alguém levava o animal, era sacrificado, ele confessava e o sacerdote apresentava aquilo ao Senhor. Então, nessas festas anuais, eles apresentavam isso ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e oferecia esse sacrifício pela culpa do povo, do rei e do próprio sacerdote e de todo mundo, vamos falar assim. Mas tinha um sacrifício pontuais também. Sim. Todo dia era sacrificado um cordeiro pela manhã e uma tarde. Tá, isso simbolizava isso tem uma série de referências é muito, sacrifício muito, né? muito muito eu não servi para viver na época daquele não. jeito não. eu falo direto mas quando a gente fala no Novo Testamento na Nova Aliança, tem um texto de Tiago muito importante, que parece que é uma heresia quando a gente fala isso, Tiago 5,16 confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis olha que interessante, a confissão sara quando eu confesso, quando eu falo isso tira um peso das minhas costas. É nesse contexto, é nesse sentido que a palavra diz para a gente confessar uns aos outros. Ou seja, dividir as cargas uns aos outros. Claro que tem que ser com pessoas preparadas e prontas para aquele ofício. né? Mas é uns aos outros. Eu não posso ficar só para mim. Então você vê que, que confissão e perdão estão entrelaçados né? fortemente. É, e a gente vê pelo menos assim de forma muito clara no Antigo Testamento, que é, é, o perdão era praticamente inviável, sem a confissão. Uma vez que para eu ter o meu pecado encoberto, né, para ter a ira de Deus aplacada sobre mim e continuar vivendo, eu precisava é, cuidar de um carneirinho, nutrir ele, né, cuidar com bastante carinho, né e na época prevista aí, do ano, né, uma vez por ano, pegar esse carneirinho e ir ao templo, chega lá, é, é, colocar, o sacerdote coloca, eu faço a confissão, né, do, da culpa, e a, a, a, as mãos são impostas sobre a cabeça do animal, né, e essa culpa, né, des, dessa confissão que foi feita, né, isso tudo é transmitido para o animal, né, ele ele passa a substituir o pecador que sou eu, né, eu devo morrer, eu mereço morrer pela minha transgressão, mas aí esse animal que é inocente, né, é, sofre a minha pena por transferência, por graça e misericórdia de Deus, que aí não me peço para explicar, né, <risos> né? É, esse animal, né, é por conta da confissão, recebe por transferência toda aquela transgressão e é imolado sobre o altar, seu sangue né, é aspergido aí sobre as pontas do altar, e isso traz remissão da culpa, né? remissão da culpa. Um Olha sangue. só, então é, é, é outra palavra para perdão. Um Não é. É, então é, é, o perdão só é possível pela confissão. Verdade. Isso vale para hoje ainda pastor? Vale muito, vale muito né. A gente sempre fala que o que acontecia no Antigo Testamento e o que acontece no Novo, tem coisa que é imutável. Igual muita gente fala assim, ah, a lei de Deus, Jesus cumpriu toda a lei. Se cumpriu ela vale, ela não perdeu valor. Ah, então quer dizer, não, não pode adulterar, não pode roubar, não pode matar. Isso tudo está na lei. Se a gente ver que Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está cumprindo toda a lei. É. Então olha, isso é ver, Olha, gente... olha aqui Tiago 5,16. né? Portanto, Confessei. confessem os seus pecados uns aos outros. Olha que não é só para Deus também não. Né? É verdade. Né? Uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mateus 18, 15 ao 17, Jesus vai falar sobre perdão. É, Lucas mas... 17, 3, 1 João 1, 8 e 9. É, então, está é, valendo a mesma vale. coisa. Né? É, tem algumas diferenças pontuais, no antigo, na antiga aliança, por exemplo, é, a confissão era feita a um sacerdote, exclusivamente. Sim. Era um levita, um sacerdote, uhum. na, na casa do, de Deus, né, no seu templo, né? Aí era feita a confissão A transferência de culpa E a oferta pelo, pelo pecado né? é, Hoje na nova aliança É uns aos outros E aquilo que o pastor falou né? Né? Você uns procura alguém que tem maturidade discernimento espiritual é. Por isso né? que Jesus eu falei assim. falou, Jesus falou até que é, que é em duas situações né? é, Se você foi ofendido Você inicia o processo de perdão oh. E se você ofendeu Você inicia o processo é de perdão. perdão É quem lembrar primeiro é interessante outra coisa também que o professor falou. A gente passa a observar sobre essa questão de confessar, de pedir perdão e tudo mais. Isso é muito importante em a gente falar. Vou dar um exemplo prático. Se eu fiz alguma coisa contra o Joás ou contra você, Carol, não adianta eu ir pedir perdão a Deus primeiro. Deus vai me perdoar? Claro que vai. Mas meu problema não é só com Deus, é com você também. Então o correto é eu pedir perdão a você primeiro, ou ao Joás, e aí sim eu pedir perdão a Deus. Porque tem gente que pensa assim, ah, fiz alguma coisa com a Carol, o tempo vai resolver isso aqui, eu já pedi perdão para Deus, está resolvido. Não é assim, isso não funciona. Daí a necessidade e a aplicabilidade de confessar a culpa uns aos outros. É nesse quesito aí também. Se eu transgredir com alguém, eu preciso confessar com esse alguém, pedir perdão a esse alguém. E não sim. somente a Deus. Uhum. Deus está acima de todos, sim, mas eu convivo com você aqui. Se eu não amar você, se eu não amar o Joás, a esse ponto de pedir perdão, de me redimir isso aí, como eu vou aproximar de Deus? Impossível. Impossível. Então é nesse ponto aí também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido para vocês algumas questões, algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, mandem para nós, será um prazer. E até o próximo ADEC TV. E hoje eu vou pedir o professor Joás, que o, o pastor está com a voz um pouquinho ruim, rouca. Vou pedir o professor Joás para despedir de vocês. Pois é, foi muito bom estar né, tá mais uma vez com vocês aí, tirando essas dúvidas, né, as que forem possíveis. Né, é, e pedir que vocês é, continuem nos apoiando, continuem é, nos prestigiando com a sua audiência. É, por favor, mande as dúvidas aí que você tiver para Carol, manda aí para... Para as nossas redes sociais, a gente tem lá o Instagram da deck TV, tem o YouTube da deck TV. Né, pode até gravar um vídeo aí, fazendo a pergunta e mandar para a gente, que a Dani vai caprichar na edição e vai ficar top. Né, e a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir, a gente manda para o André. Né? Mas vai dar certo. Muito obrigado pela sua audiência.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 Oramos agradecidos. Amém. cobre com tuas mãos Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. firme estás se o trovão e o mar se vem sobre a tempestade eu voarei sobre as águas tu também és rei descansarei Pois sei que és Deus se o trovão e o mar serguendo se vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas tu também és Deus, descansarei. Pois sei que és Deus Descansarei Pois sei que és Deus Descansarei Pois sei que és Deus